E aí, vamos continuar? Selena responde. Pois é. E até se você não sabe o que eu tô falando, gente, fica a dica. Se você não me segue nas mídias sociais, tanto tá no Facebook quanto no Instagram, corre lá e vai. E eu tô colocando posts específicos em que você deixa uma dúvida e eu aqui nos vídeos do YouTube vou estar tá respondendo você. O Christian Veloso já deixou uma dúvida passada que eu respondi no último vídeo. Agora vamos pra segunda dúvida do Christian. O que, que o Christian tá perguntando? Qual seria o custo, em média, para montar uma pequena fábrica? Cristian, monta então, tá uma fábrica de perfil Eu vou te falar, por experiência própria, tá? Porque a gente tem a Jeep Steel, a minha família tem a Jeep Steel Não é fácil, não é só o custo da máquina Indo no espaço, cara, é processo funcionário, é gerente de produção, é manutenção, máquina é pior do que carro, sabe que você tem que fazer aquela revisão do carro? Cara, a máquina é bem pior. Uma dica, só monte uma fábrica se você tem experiência com fábrica, porque se você não tem experiência com fábrica, dá uma dor de cabeça, te digo isso. Agora, o que que acontece? O custo da fábrica vai variar muito do quê? A gente tem máquinas importadas, no caso lá a gente tem a máquina da Framikad, é uma máquina neozelandesa, na nossa fábrica da Jeep Steel. Hoje em dia, tá? É novo. Não é muito recente. A gente tem também indústrias brasileiras que fabricam máquinas de steel frame. Então, a gente já tem, hoje em dia, máquinas nacionais. Essas máquinas nacionais são um pouco mais baratas, tá certo? Hoje em dia, não sei. Pra ser bem sincero, quanto que tá custando uma máquina nacional, não faço nem ideia. Deixa eu vou até fazer uma pesquisa. Só pesquisar, matar a curiosidade de vocês. Vou fazer a pesquisa. Mas, tipo assim, a máquina importada é coisa de milhão de dólar. Lamento acabar com seus sonhos. Mas não adianta só comprar máquina, Christian. Meu Deus do céu. Não adianta. Você compra a máquina e depois tem manutenção. Tem garantia Tem software Cara, quanto que eu apanhei na cabeça pra aprender a mexer no software da máquina? que as máquinas de perfil gerado principalmente, são com sistema CNC Você tem que aprender a mexer no sistema CNC deles E tipo assim, não é fácil Você precisa de alguns milhões pra montar uma fábrica Não é simples assim, tá? Agora, se você tiver... O que, que eu recomendo fortemente que você faça? Procure um consultor industrial, se você já não for industrial, não sei se você é da área industrial, procure um consultor industrial que te ajude a fazer. Depois da, da gente estar nossa fábrica montada, a gente descobriu que existem consultores industriais. Peça para ele te ajudar na parte do layout, organização, processo, sistema, até dimensionamento de quantas pessoas você vai precisar na sua indústria, que você vai fazer toda a diferença, tá certo? Toma cuidado, porque tem cada vez mais indústrias no Brasil. Eu conheço fábrica no Nordeste, no Norte, no Sul, Sudeste. Cara, já tem muita fábrica por aí. Veja se o seu volume que você tem justifica você montar uma fábrica ou não. Eu acho isso importante, tá? Porque tem muita gente que é só, acha que é só montar a fábrica e tá tudo bem. Não é só a fábrica. Tem as vendas dos perfis, a área de dimensionamento de projeto, a área de engenharia que você vai estar precisando. Então, busca ver se você tem volume necessário pra isso. Inclusive, eu conheço diversos vendedores de máquina que falam para as pessoas, elas mesmo orientam, porque depois elas veem um cliente frustrado, né? Ninguém quer um cliente frustrado. Inclusive a própria Femme hoje em dia, ela pergunta, cara, qual é o seu volume? pra justificar você ter uma máquina. Tem certeza que você quer? Que, pô, não é assim, ah, eu comprei e eu não gostei da máquina, devolvo. Não, não é assim, normalmente, tá? Isso é importante. Tem isso na sua mente, tenha isso, é, consciente, essa conscientização dentro de você. Você tá preparado, você tem volume, você tem mercado, você tem cliente. Faça essa pesquisa sempre antes. Fez, você tem cliente, você tem mercado, você tem perspectiva de crescimento, você tem poder de compra até compra de aço, porque, cara, aço é inferno. Não sei se você sabe, mas siderúrgica, aço é a vista, tá? Não nem a vista, não é antecipado. Você compra a bobina pra depois você que tá pra depois você enfiar na máquina, é tipo assim você paga 30 dias antes pelo aço que você vai estar tá rodando pra estar tá, às vezes, é venda faturada indústria, quase todas as indústrias são venda faturada pra tá recebendo 30, 60 dias depois então você tem um problema de fluxo de caixa absurdo é sério, indústria não é fácil Christian, não é simples, não acha que é tipo assim, você pegar e vai montar imagina, se você tem uma fabriquinha né, dessas de placa de gesso 3D isso já dá um trabalho, imagina gente. imagina de perfil, Christian para, pensa, analisa, então, primeiro dica analisa se você tem mercado, se você pode potencial de crescimento, se você tem força comercial, se você tem fluxo de caixa, se você pode ter esse desembolso do fluxo de caixa entre você pegar o aço e conseguir receber do cliente, depois pega um consultor e monta sua fábrica. Dei o passo a passo aqui, perfeito para você montar sua fábrica, se você quiser, quiser montar uma fábrica de chill frame, fechou? Então, Christian, Pega essa dica. Outra dica também que você já tá mandando dúvida, né? Vai lá pro WhatsApp comigo. Não quer dizer que eu vou estar respondendo todas as suas dúvidas toda hora. Eu tô deixando isso bem claro, tá? Lá na consultoria gratuita, não. Eu tenho uma interatividade com vocês, mando informações exclusivas, mando notícias assim que a gente tem novidade, é muito bacana. Outra dica que eu vou te dar é... Cara, começa a estudar. Eu tenho curso online, eu tenho curso presencial. Pega um dos meus cursos eu recomendo fortemente. Começa a entender como é que é o sistema pra ver se esse é o seu mercado. Entendeu? Se esse é o seu mercado, vai pra cima, vai forte e vai certeiro. Porque o seu mercado... Muito grande, cara. Steel frame é sério, é surreal. É muito grande, tem um potencial gigante no Brasil e tá acontecendo agora. Eu falo o tempo todo: steel frame não é o futuro, steel frame é o agora. E vai pra fundo, Christian. Te espero também nas próximas dúvidas, né? Fica ligado. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.